As pessoas pararam de ficar falando, nossa, Marcela, mas você está bem vestida. E tipo, quando eu chego no lugar, é, nossa, nossa, tá muito chique. Ah, se bem que você está assim todo dia. Normalizei o negócio de não... Tá, você quer ir com a tua roupa de lavar, né? Com a tua roupinha de lavar roupa, de limpar a casa para o trabalho, só porque é o trabalho? Problema teu. Eu vou levar o meu estilo para onde eu estiver onde eu quiser, então quando você tem vergonha de se vestir bem, você acaba deixando, ah não, quando eu sair com meu marido, aí eu uso, ah quando eu for encontrar alguém, tudo bem, ah quando eu fizer isso, quando eu fizer, quando, quando, quando, às vezes quando nem chega, teu então, estilo passa e acabou.